Fala gatilde tudo bem com vocês? Galera, estou muito contente e eu quero dividir esse momento com vocês Depois de dois anos e meio aqui no YouTube Olha o que eu comprei <risos> Tá aqui galera, comprei um carro Vou mostrar pra vocês aqui Já deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa nos comentário Tá aqui ó e agora eu vou fazer muito vídeo com ele, né? Mostrar detalhes por dentro, por fora O vídeo de hoje mostrando aqui é, o carro Compartilhando com a galera que já segue o meu canal há, há muito tempo aí Tudo que eu compro aqui, tudo que eu faço aqui no canal eu, eu não ia deixar de mostrar o carro, né? Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar os detalhes do carro para vocês, galera Começando, galera, aqui ó, pela parte dianteira do carro Vou mostrar o símbolo aqui, ó. Ele é um Caúa XR. Olha, ano 2011. Pretinho, assim, da cor que eu queria. Olha, bem compacto, Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Rodinho original. Área 14, liga leve. Uh, este carrinho, galera, ele é todo completo. Pequenininho, assim, por fora. Parece pequenininho por fora. Mais por dentro, ó. Ainda não fiz aquela limpeza legal, mas eu vou mostrar limpando ele aqui. Vou, tudo que eu fazer nesse carro vou mostrar aqui para vocês, viu? Deixe seus comentários aí. Quem não tiver o sininho ativo, ativa o sininho para não perder as notificações. E olha o painel desse carro, galera. Gostei demais, ó. Tudo funciona. Ele vem aqui, ó, esse rádio original. Ele é 2011, né? Acho que eu nem falei ah, o ano desse carro. Ele é 2011, ó, veio original, tudo funciona aqui, tem ar, direção, olha o painelzinho ali, ó, bem esportivo, esportivo ó, gostei demais. E por dentro, galera, que nem eu tava falando, ó, ele tem um espaço enorme, muito espaçoso, muito confortável aqui. Quem vê por fora, tem a sensação que ele é bem pequeno, bem compacto, mas por dentro... Ele tem um espaço bem agradável. Cinco pessoas tranquila aqui. Dá pra viajar confortavelmente. Eu gostei dele, ó. Que ele tem porta-treco aqui, galera, ó. Minha carteira até tá até aqui. Tem porta-treco aqui, ó. Ó. Já quebrou um, um ladinho aqui, mas tem porta-treco aqui. a é gente colocar a latinha. E já soltou o de cá. Ainda bem que se não quebrei, se eu não acabei de quebrar aqui, soltou. <risos> Depois eu vou olhar e quebrou. Já quebrei o carro. Ó. Mostrando para vocês. Mas tem importância não. Tem porta-treco aqui. Ó. Tem mais porta-treco aqui, ó, debaixo do banco. Ó. Tem uma gaveta. Tem porta-treco aqui, ó, embaixo. Ó. Tem muito lugar de colocar as coisas. Além aqui da porta, né? As quatro portas tem isso aqui também. E aqui é o lado da frente. Ó, tem, o, tem aqui o porta-luva, né? Tá com documento. Ó, airbag pro carona, airbag pro motorista. Completinho. Estou amando este carro, galera. Só que tem que fazer a né? que o banco dele tá um pouquinho sujo. Mas ele vai ficar top. Vou deixar ele top. Dá uma manutençãozinha nele vai ficar show esse aqui agora é meu carrinho tá galera vocês vão ver no canal aqui várias vezes montar a parte de trás aqui ó ó vidro elétrico na traseira também ó funciona a trava também nas quatro e olha o espaço deste carro galera olha como ele é lindo ó amei amei mesmo já vai deixando seus comentários, segue o canal aí, deixa o seu like. E olha, galera, ó, eu que sou grande, ó, veja, sentei aqui, ó, no espaço, ó, minhas pernas aqui, ó, muito bom. Tem porta-treco aqui no banco, ó, tem aqui, porta-treco, mais nas portas, ar-condicionado, acho que eu já falei. Ele é completo, completinho de tudo mesmo. Muito bom mesmo galera, tô feliz demais E mais feliz ainda de estar tá aqui compartilhando esse, esse vídeo com vocês, mostrando aqui Mais uma conquista aí para vocês E gravando o primeiro vídeo aqui do carro Mostrando né, falando para vocês aqui E eu vou mostrar mais para quem tiver curiosidade aí Desse Chery desse é, Ele é um Chery modelo Face Vou mostrar ali o nome dele ali depois atrás Ele é 2011 É o carro é importado né Esse aqui foi feito lá no Uruguai Mas tá aqui questão de peça Já adiantando né Que a galera vai Eu sei que no comentário vai falar demais aí É questão de peça Hoje tudo vem pela internet É que eu falei aqui com o mecânico Se o carro inteiro Veio importado Por que umas peças que vem em caixa no, Não chega né então, questão disso é de é, tá de boa. Já fiz uma pesquisa no Mercado Livre, E outro site de venda. Não foi difícil conseguir as peças aí dos nomes que eu coloquei. E é isso, galera. Então, ó, vou fazer muito vídeo. Cê vai ver, vocês vão ver muito essa, esse cenário aqui, ó. <risos> eu dentro do carro aqui mostrando. vamos ver demais Vou fazer muito vídeo dentro do carro, ó. Os bancos aqui é traseiro. Então, vou continuar mostrando aqui para o vídeo ficar longo. É, mostrar ali o porta-mala dele O tamanho do porta-mala Bora lá Aí galera, essa aqui é a parte do fundo do carro ó. Tem um símbolo aqui de novo da Caoa né? Tá ali, ó, o Cher O símbolo da Caoa E tá aqui o modelo dele ó. É o Face ó. Pra quem quiser pesquisar sobre o carrinho aí E esse carro, galera, ele é 1.3 O motorzinho dele é 1.3, 16 válvulas Super econômico E para abrir o porta-mala dele aqui ou você abre na chave ali, ó. Ou então. Vou mostrar aqui rapidinho, ó. Ou então você vem aqui, ó. Tem a alavanquinha aqui. A primeira abre o, o tanque ali. E a de baixo abre o porta malas Já abriu. E para abrir o capu. Ali o dianteiro ali. É aqui, ó. Tá vendo? Os pedalzinhos dele pequenininho. Ó, o câmbio aqui bem legal. Cinco marchas. Mais a ré e agora vamos mostrar o, o porta-mala, né? Que acho que é a última parte que que para mostrar. E galera, eu vou falar todos os detalhes, tá? Deixa, deixa comentário. Já tem uma minha caixinha de som que tá aqui guardada. E olha o tamanho do porta-mala, não é tão grande assim, né? E também não é tão pequeno. Cabe algumas coisas, pequenininhas aqui. Mas porém os bancos quebra, tá? Quebrando os bancos, ele fica bem espaçoso. Mas deixando desse jeito ainda dá é para caber. Dá para ir na pescaria. Dá para colocar umas malinhas aqui. Colocar algumas coisas. De boa e legal. Eu vou instalar o som, né, galera. Ficar legalzinho. que ele ainda tá com som ambiente. E o carrinho, ó. Show de bola. Bem compacto mesmo. Show, show, show. Bem macio. Bem econômico. Estou gostando. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, no vídeo de hoje, apresentei meu carrinho, se ficou alguma parte aqui que eu não mostrei, vocês deixem aí no comentário, que no próximo vídeo eu falo, né? que tem muito detalhe aqui para mostrar. E eu espero vocês até o próximo vídeo. E esperando aí o seu like, a sua inscrição, os seus comentários. Até mais, fui, uh, tchau!